Surpresa na CRL 2020, isso mesmo, começamos com tudo e tem uma zebra absurda A SK foi humilhada na estreia da Clash Royale League West 2020, se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte começou Nessa semana passada aqui A Clash World League West 2020 Eu e o Decão estamos narrando de casa Claro, não estamos nos Estados Unidos dessa vez Mas tem jogos alucinantes acontecendo E de quebra já tivemos a estreia da terceira Colocada no último mundial em dezembro A SK com o Rave, Morten, o Pessan, Sérgio Ramos E eles tomaram um Pau de um time que você não vai acreditar Cara, eu vou trazer pra você aqui A narração completa pra vocês darem uma olhada Mas o Wings Destruiu, humilhou A SK, se liga só Bora ver como foi isso tudo Agora, narração de Bruno Clash E Deco, partiu Aí pra vocês, na tela pra vocês então Já definido a SK com opção Rave. E morte em Decão Maravilha Então, vambora começar já o próximo set de 1v1 Com Wings, Hazard e Airsurf pela Misfits Exatamente, aí no, no Rei da Mesa Jogando um contra um em uma partida Quem perder, eu sempre falo, Decão Quem perdeu sai, ganhou fica E quem roubar o outro time inteiro primeiro Leva o set Acho que é a melhor explicação possível Pro set de Rei da Mesa Que também não tem bans Não tem bans não Lembrando que somente o 2v2 é o único set que tem tá ban aqui na nossa CRL. Exatamente. Tem aí o Wings, Razer e Air Surfer pelo time da Misfits. Tem também uma pergunta do Petros Naves que falou é, Bruco, vocês acham que a Team Queso é uma das favoritas? Decão, acho que estamos igual nessa, né? A Team Queso com certeza é meio que já garantida pra classificar, não é? lembrando que três times de cada grupo classificam para as playoffs. A Team Queso, ao meu ver, já tem uma vaga garantida. Exatamente. mais duas Perguntinhas o Fernando Silva mandou ali, Bruno, não vai ter dancinha? Quem sabe, né? Vai depender da, da, da PEN. Se a PEN surpreender, nós vamos dançar muito esse ano. E a outra é... O Thiago Oliveira perguntando se o Maisena pegou o 7K na temporada. Ainda não, mas tem chão tem ainda, né, não, Amanhã acaba é... a temporada de madrugada. O Maisena continuará <risos> seu so push, mas acredito que ele não vai sair do zero troféus. É, famoso Maisena Goblin. Vamos ver se vai dar bom pro Maisena Goblin. Tá na busca do 7K. Vamos lá, Decão. Tem jogo na tela. Opeção. Hum, Opeção com Bruxa Sombria, hein? O que, que isso pode trazer, Decão? Tô gostando desse início. Hum, e o já Ringles, ali. Hein? Interessante o deck. Eu acho que por conta conta do barril de bárbaro. A gente não vê, não vai ver um lava-round por perto do Topeçando, né, Brunão? Agora, com relâmpago... Então... Rapaz, tá vindo Olha... um golem aí, Brunão. Então, eu tava pensando isso. Será que é um golem? Será que... Tem algumas possibilidades, né? A gente já viu aí aquele deck de gigante com um cemitério. Tem também aí possibilidades diversas. Tem o gole de Elixir. O que será que vai aparecer? Eu tô ansioso. Olha, eu só falei gole, né? Se vir de pedra, de Elixir, de gelo, a gente já tá garantido. É, tá tá já é tá uma certa. Acho que vou ficar na sua, viu, Deca? Melhor fazer isso. Brunão, só... Brucou só duas partidas por dia? Sim, duas partidas por dia pra vocês poderem curtir ao máximo, pra gente trazer muita qualidade pra vocês. E com certeza algumas semanas de competitivo... De CRL pra todo mundo, né, Então Agora temos o Wings aproveitando a vantagem de lixir, gastou ali o relâmpago pensando na ofensiva e errou um pouquinho o timing ali da bola de neve. Sobreviveram os morcegos que ajudaram bastante na defesa do corredor. Necão, é, mandar um salve pra Na Princess que tá por ali também, falando que, que sobre a Pain também. E é claro, eu tô vendo esse deck do Opeçan e eu me lembrei de um deck que eu até vi e falei: Olha que deck bacana de golem com. Essa formação, Bruxa Sombria e Mago de Gelo. Será que é o golem tradicional? Eu tô achando que sim. Cada vez vai se aproximando é isso. O Bebê Dragão também quase confirmado já, hein, Brunão? É isso, Decão. Com certeza, a, a, pelo menos as cartas ali já mostram isso. Não veio o push ainda, tá? Aquele receio, né, de tomar um contra-ataque. Esse deck é muito rápido, né, do índice. Então tem que tomar cuidado mesmo. Pode ser agora, Decão. Vamos ver se aparece um golem ali na frente da Bruxa Sombria. Já tem o Elixir máximo? Não, resolveu utilizar... Ali a jaula. Tá calpenoso ali o Obersang. Agora aparece. A cana, né? Que aí um pouco modificada, diferentinha. Vamos ver como vai ser, como ele se comporta nesse nesse punch. Não mandou nenhum relâmpago por enquanto. O corredor já vem no contra-ataque, mas por de gelo por ali o Goren já explodiu sem chegar na torre, lembram? Exatamente, não funcionou, a vantagem é muito grande pro Wings, Decão, mandar uma mensagem, um salve pro João Henrique que mandou a mensagem, acho que faz todo sentido, ele falou, dá pra assistir os caras e pegar umas dicas também, é isso né Decão, essa é a experiência da CRL. Perfeito, é aquele negócio né, assistir o CRL já dá uma vontade absurda de jogar o Clash. Ah, e aí já pode testar o deck, pode aprender algumas, alguns posicionamentos, aproveite, curta a CRL ao máximo. você e, e tem todo o direito de testar os decks E aproveitar essas formações pra você Vamos ver como vai ser esse punch, Dekão né, Já tentando chegar ali Tentar finalizar a mosqueteira Mas não deu certo Faltou um pouco de vida ali pra ser finalizada E tá com uma dificuldade absurda De passar com o gol, hein, Brunão Absurda no momento que batemos 4 mil pessoas na live Muito obrigado 4 mil pessoas na live ao vivo aqui 4.600 likes Vamos em busca dos 5 mil likes Se bater 5 mil likes eu vou ficar maluco aqui, deckão né, e vai ter mais comida, a galera já levou uma baguetada ali A próxima comida chega com 5 mil likes Vamos lá, vamos que vamos em busca dos 5 mil likes Estoura o like, você que tá aí, chega junto E olha que partida, o Wing está com a partida na mão eu não tem como perder essa partida Já era, o Tranco já vai passando por ali O próximo, o próximo Bola de Neve não O próximo Terremoto já consegue a finalização Então tá lá, manda um bom jogo Vitória de Wings da Misfits no começo desse terceiro set. Que estranho, Bruno. Eu esperava mais jogo ali do Opsan, só que o deck não ajudou muito ele. Né? Olha, realmente é, é, não foi dessa vez, hein? O Wings jogou, é, o seu, fez o seu jogo ali. Realmente o que você falou faz todo sentido. Não tinha possibilidade de passar aquele gole, não estava funcionando. O Wings levou vantagem na escolha de decks. Não sei se trabalho do analista, a gente... Vai saber, mas eu sempre imagino que sim Que eles acertaram o deck, então ponto pro time Da Misfits que acertou e conseguiu Uma vitória tranquila, eu diria Deca. É, o finalzinho da partida sendo mostrado aí No replay, o tronco, bola de neve Ali só pra rodar o deck mesmo e A finalização com o terremoto Por parte o Wings. Bruno Clash, o não. meu Fantasy Royale está em prantos. O Pessan aí, cara. que estava presente no meu time, não fez o que tinha que fazer. Ele tinha que limpar todo mundo da Mercedes, cara. Que isso? Nesse momento, eu me sinto destruído pelo Pessan. Meu amigo, que que é isso? Que o Rave vem agora e destrua todo mundo. Limpe a mesa, porque senão eu vou me dar mal daqui a um. É, acredito que esse primeiro final de semana não foi muito bem pra mim. Eu tenho jogadores que jogam amanhã. Acredito que o The God RF e o Ruben, Mas o que tem no primeiro dia, já me ferrou, perdão Já me ferrou Já, já quebrou as pernas, vamos lá então Acho que agora é a hora do Rave entrar na arena Então, nesse momento, Rave jogando contra o Wings Pra poder tentar melhorar as coisas esse SK Mas olha, pensa comigo, Decaão Se o Wings ganha agora, a chance da Misty Ganhar a partida é gigantesca É, mais uma vez na tela, a gente vê agora O Opsan apagado ali Perdeu o primeiro jogo Entra Rave pra jogar pela SK E tá ali o Big Boss por último Será que chega no morte? É, vamos, vamos acompanhar, vamos ver quem vai levar melhor. O Ings ganhou do Opc e pra mim uma surpresa absurda, mas é claro a gente... Ficou, se deve muito ao deck aos decks utilizados E agora, Rave e Wings na tela pra vocês, Decão. Já vemos aí, começando A segunda partida do no nosso Rei da mesa, e o Ulisses falando Copiei o Fantasy do Deco <risos> e me ferrei li Poxa, Ulisses coisa. Eu vi a mesma coisa, Decom. meu Fantasy Você tá, tá triste chorando, comigo tipo. ou com os jogadores? Aí, né, vamos colocar A nossa tristeza No lugar certo, né, pô <risos> Meu amigo, eu vi a falando Copiei o deck do, De do Deco, meu Deus <risos> Meu Deus do céu, bora lá, vamos, o deck não O Fantasy Royale, né Vamos ver, vamos ver como vai ser aí, ó, já temos um gigante Com um cemitério Dá alegria de muitos jogadores aqui no Brasil Que utilizam também, hein Vamos ver como vai ser esse, esse combo Olha o que tem de cartas ali, Wings, hein Já temos ali a defesa sendo feita pelo Raph Tomou bastante dano naquela torre da direita E chegou no último segundo possível o Exército esqueleto. Mandar um salve aí pro Davi Zuzarte Sempre nas lives também Tamo junto, muito obrigado E vamos que vamos 4.800 likes, Decão Tá chegando Chegando ali a próxima fornada de baguete Quem sabe até uma sobremesa misturada por ali Mas é claro, se não bater 5.000 likes Vai roncar a barriga da galera E o Heleno ali falou Mortem vassourinha Apostando que o Mortem Vai destruir todo mundo Salve pro Heleno Tamo junto O que vamos, hein Ó, o... Já tem... Muito legal O Opa. Júlio mandou Anda. ali Desculpa o Júlio mandou ali uma mensagem É sempre muito legal ler essas mensagens, a galera gosta O Júlio César falou Bela leitura da partida, excelente distração do Golem e Bruxa do Wings Valeu, muito obrigado, aí tamo junto É, é nóis, é a gente que aprende com vocês Vocês aprendem com a gente A gente aprende com os profissionais né? Perfeito, rapaziada Já temos ali o push pesadão chegando ali do Wings Olha quanto dano vai descendo Naquela torre da direita, o é gigantão colou e mandou amarretada marretada mesmo, hein? Exposta é de gigante também Só que esse dá a realeza do Rave É, agora não deu nem pro gasto, ele nem conseguiu chegar Olha o que tá aprontando o Wings, decão né, O que, que você acha que vai rolar aqui, meu amigo? Eu acho que vai rolar mais um cemitério nessa torre, já tá confirmado, olha o dano chegando, a única defesa tá sendo feita ali pelo meu Dragão Daqui a pouco, meu Deus. essa torre vai abaixo, Brunão Essa torre tá praticamente no chão, não tem como, 15 segundos pro Wings eliminar também o Rave. Surpresas rolando na Clash Royale League 2020, Decão. Já tentou ir para outro lado ali o Wings. O cemitério já vai aparecendo. Será que tem como negar todo o dano do cemitério ali? Porque as flechas já caíram na torre. Bola de neve também. E... Que isso! Vitória de Wings Na segunda partida desse Rei da Mesa E Morten fica numa situação complicadíssima Meus amigos Uma vitória absurda do Wings novamente Wings acertando os decks Conseguindo jogar muito fácil Sem inventar ro... E destruindo o um time da SK, Eliminou o Pessan. Eliminou o E agora tem morte pela frente da Temos aí, antes disso, o replay na tela pra galera do finalzinho da partida novamente, né? Aquela rotação de flechas com a última facadinha do esqueleto do cemitério deu conta do recado. Meu amigo... Surpresas rolando desde o início, Decão. A torre no chão ali do Wings agora definiu 2x0 para Misfits. Nem o torcedor mais fanático da Misfits esperaria por um resultado desse, Decão. Jamais. E tem a galera perguntando aí do Surgical Goblin, Cadê o Surgical Goblin. A Team Liquid já jogou e o Surgical Goblin não nem estreou, para não Ele não jogou. Nem apareceu. Aliás, nem chegou no rei da mesa. 2x0, uma lavada do time da Queen Real Betts, lembrei? E... Realmente não deu pra Team Liquid, nem parecia Team Liquid. Né? É, não tem gente confiando aí no chat vai se espalhando a notícia de Morten Vassourinha. Vai, o vai, Morten vai é um jogador que tem qualidade, tem... Chance de fazer isso Porém, eu acho que o adversário mais complicado pela frente dele é o próprio Wings, né? A primeira partida A primeira partida é complicada, né? Porque ele tem que romper a barreira de Wings ali que tá levando todo mundo O Wings pode ser o vassourinha do primeiro dia, Decão Que absurdo Incrível mesmo que tá jogando esse cara hoje É, eu que falei no começo, Bruno não. O Wings que não tinha mostrado muito resultado é, é, nos anos de carreira dele Pelo jeito do 2020 será agora. o ano do Wings? O ano da Misfits? É, tem muito jogador achando que esse ano é o ano da virada Vejo no Twitter muita gente falando sobre isso Galera estão querendo se provar E tem muita concorrência para SK e Liquid Se eles vacilarem, a galera vai chegar forte E vai passar como um trator por cima deles Muito bom isso daí pra competição, né, Decão? Com certeza, a gente vê times diferentes Não tendo um monopólio aí dos títulos Dos bons resultados O que torna o jogo muito mais diverso, né? Exatamente, exatamente Então é isso, galera, muito top Vamos lá então, agora começou Morten e Wings Tá na tela para vocês o que, que será que aconteceu? Será que é o mesmo deck daquelas Wings? Uh, tinha bola de neve... é Flashes não era o único... Era a única magia do Wings na última partida, não era, não? Ou estou errado? É, acho que fez algumas mudanças aí, realmente. Vamos ver qual vai ser a, a versão que ele utiliza ali. Do outro lado tem o Caçador. Será que nos aguarda, decão Surpresas! E, Brunão, confirmei rapidinho aqui. O bom de tá dentro do clã agora é poder ver essas coisas. Tinha Bola de Neve também no deck do Wings, ou seja, grande chance de ter repetido. Vamos ver como vai ser isso daí, bater Bateu uma vez ali com, com o Goblin Verdão, o famoso Goblin Verdão, Goblin Brigão. E lá vem o mesmo deck, meus amigos! Encomenda real descendo ali para defesa daquele cemitério, o gigantão vai colar, isso, vai conseguir dois Deus. hits naquela torre e uma vantagem absurda do Wings que vai bater mais, hein? Que isso, vai derrubar aquela torre, bate para derrubar, é torre no chão, né, cara? O que que está acontecendo nessa estreia da CRL, Brunão? Parece, parece que meu o Wings Deus. vai varrer e esse K vai estrear com derrota. Meu Deus do céu, Decão! Todo mundo apostava 2-0, 2-0 para Liquid e PSK. Pelo jeito, temos um 2-0, 2-1 para Queen e Misfits. O que é isso? Os Fantasy Royales do mundo inteiro estão Sendo em Estão chorando <risos> caixas d'água. Exatamente. Nesse momento, todo mundo desesperado. O Wings caminha para dar a primeira vassourada do ano. Será que teremos 30 segundos? Separa o Wings... De fazer história no início da Clash Royale. Já temos também um deck de cemitério confirmado por parte do Morten, Será que ele consegue? Olha o dano chegando ali. A defesa sendo feita com a bola de neve. Ah, acredito que não dá mais tempo. Acho que agora não dá, não. Bate quase bateu, Necão. Já tá tentando ir pra cima do PTzão ali. O Morten precisa defender essa torre do rei. E ir pra cima ainda. Já tem a defesa pela encomenda. Bebe o dragão não tem vida suficiente. Última tentativa ali Mas não vai dar tempo Quem sai com a vassourada É o Wings Wings traz a vitória Para Misfits 2x1 um em setes Para cima da SK e consegue garantir A vitória do time Em tese azarão do dia Deco. Impressionante O que a gente presenciou aqui Bruno Clash, SK e Team Liquid Iniciaram perdendo Mas que jogo Fez Wings hoje. É, meus amigos, o negócio não foi fácil pro time da SK Tomaram um vareio no rei da mesa Meus amigos, o que que aconteceu? Wings, um cara... Mano, ninguém dava nada pro Wings nessa Clash Royale League US No início, pelo menos E ele simplesmente varreu o time da SK Olha que loucura, hein, manos? É, só começou, tem estreia da PEN ainda Essa semana é todo sábado e domingo, às 14 horas Lá no canal Esportes Royale BR, mano então, se liga só, não vacila acompanhe as próximas e é claro, mano, eu vou trazer tudo o que tiver de coisas malucas acontecendo na Clash Royale League US. Então, se liga, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e, claro, comenta aí se você tava torcendo para SK ou para Misfits. Para quem você está torcendo, você achou que foi uma zebra? Comenta aí, mano, e é claro, manda aquele hashtag Golpen. É isso, manos, tamo junto, é nóis, um abraço, falou.